Fala jogador, tudo bem com você meu amigo? Como é que estão as coisas? Hoje a gente vai falar aqui sobre o temido Souls, like, isso mesmo Vamos falar sobre essa joia do mundo dos games Que se você tocar, você vai ter 100 anos aí de azar, né? O Souls parece que é exatamente isso Saiu é uma matéria aí no Games Vício, uma matéria... No mínimo inusitada Que eu achei o título dela muito engraçado véio. É um rumor, né vale a pena dizer É um rumor Novo jogo da From Software exclusivo para PS5 Será mais Souls do que Elder Ring e Sekiro Vale a pena notar que Elder Ring nem saiu, cara Nossa, é muito Souls mesmo Então, é uma notícia de um insider na área Ele tem um nick aí, é. Shawnik, Nick, o nome do cara, olha os nomes do cara, véio. a gente sabe que esses rumores aí geralmente tem sentido, né? Hoje em dia tudo sai antes, tudo é, é assim mesmo. E eu achei muito interessante isso, cara, de que ele vai ser mais, so é um gênero Souls, é o Soul Souls, mais Souls que você vai ver de todos os Souls, né? É, é muito engraçado quando a gente fala disso, e eu tô falando isso aqui correndo o risco de ser esculhambado pela galera que gosta desse gênero. Que eu vou te contar, velho. você pode falar mal de tudo na vida, agora você fala mal de um Souls, acabou, pronto, acabou o amor E eu não entendo, eu realmente não entendo, não consigo entender isso Vamos lá, o Souls é um jogo ruim? Não, ele é um jogo de nicho Ele é um jogo para quem gosta de sofrer lá, morrendo, eu mesmo sou um cara que gosta do Souls Consigo jogar três Souls de uma vez? Jamais, cara, você jogou um, você jogou todos o jogo é extremamente repetitivo, extremamente repetitivo. O, mod... <risos> o jeito de contar a história dele é praticamente nulo. Você vai me desculpar aí, mas assim, galera fala que tem história, que tem o que, tem não sei o que. A história é fantástica, é um universo. Cara, tudo bem, tem muita coisa ali, mas assim, nulo, nulo, nulo. A maneira é, é, é assim. A maneira talvez até preguiçosa de se contar uma história, entendeu? Daria para ter muito mais coisas dentro de um jogo desse, que é um jogo grande, né? É um jogo extremamente grande. A gente está falando aí de, de uma indústria gigantesca que criou um gênero, né? É, aplausos para isso. Criar um gênero realmente é, é algo que merece aplausos, né? Mas uh, se a gente pegar aí o gênero Souls, ele já passou, e aí, o que o Insider pontuou as coisas, né? A gente pode esperar um, um exclusivo do Playstation, né? Playstation 5. O que é já de prática, né? Porque o gênero Souls nasceu lá no Playstation 5. Então, o Playstation 5 carrega aí esse... Nasceu no Playstation 3, né? Mas, assim, o Playstation vai carregar essa alcunha aí de realmente ter o gênero Souls como sendo a casa oficial do gênero Souls. E aí, eu... <risos> Agora vem, vem o sentido, velho. Ah, o insider disse que ele teria mais semelhanças com o gênero Souls do que Elden Ring e Sekiro. Vamos lá, galera. Elden Ring nem saiu. Saiu algumas coisinhas aí, uns teases, hum, algumas coisinhas, cara. Um gameplayzinho assim, de fundo, sabe? Aquela coisa. Como que um jogo pode ser mais gênero Souls do que algo que nem saiu? E aí, vem a minha crítica pesadíssima. É, ele vai ser... Mais Souls do que um Sekiro Como que a comunidade Que gosta desse tipo de, de jogo Como que a comunidade Dá conta de ouvir isso, cara Porque Sekiro é uma clara uh, Assim, é, é uma Evidente Evolução ao gênero Souls E porque o Souls O que, que é o Souls? É você uh, vai correndo Matando uns bonequinhos Chega num chefão, aí o chefão ele vai estar tá lá, ele vai ter uns três movimentos Você vai decorar esses três movimentos Aí você vai ficar girando ao redor desse, desse, desse chefão Toda vez que ele bater, você vai dar um, um ataque nele e parar Aí você vai ficar girando ao redor dele, vai ficar girando ao redor dele E toda vez que ele bater, você vai dar um golpe e você vai parar E você vai fazer isso até ele morrer Por que, que você morre no Gênero Souls? Porque você é, tende a dar mais golpes do que deveria você, tem, é, você teria que dar um, dois golpes no máximo, você dá, do, dá três, né? você dá o combo todo. Aí quando você dá o combo todo, você não dá aquele tempo e o, o chefão acaba de te matar. Então é, é exatamente isso, quando não é assim, você tem que ir dentro daquele, daquele espaço onde o, o chefão está alocado, você tem que ir em algum ponto daquele espaço, onde você vai ter uma vantagem e você vai conseguir desferir um golpe que vai tirar mais... É, é mais sangue aí do chefão para você conseguir matar ele O chefão geralmente ele vai ter é, Dois ou até três é, Fases, né? Onde você vai destruir um, ele vai mudar Vai mudar um pouco o seu padrão Mas sempre de, dentro desse mesmo é, Algóis, né? De você ficar girando infinitamente Ao redor do, do, do chefão ali E aí toda vez Que ele desferir um golpe Você vai lá e dá um golpe também Então o é isso No meu ponto de vista o é isso né esse jogo e aí Sekiro é uma evolução tremenda você coloca ali uma verticalidade no jogo você coloca em outras coisas ah, diferenças posturais né e é justamente aquilo que que o, o souls não está dando conta de fazer o dark souls né o demon souls que saiu lá cara o demon souls sinceramente tudo bem é o, o jogo eu tô falando aqui que o jogo é ruim? Eu não tô falando que o jogo é ruim, cara O jogo é bom Mas é um jogo que claramente tá lá em 2012, 2013 Você entendeu? Falta a evolução Aí você vai pra Dark Souls 1 Tá lá em 2012, 2013 Você vai pra Dark Souls Parece que você tá jogando um jogo mais bonito de Playstation 3 a vida toda Então assim, tá bom, já deu, né? Tá bom, já deu O Bloodborne, só por... O Bloodborne, cara Assim, é um jogo bom, mas eles aumentaram a velocidade do, do NPC lá, do, do seu bichinho que você joga, pronto, entendeu? Mas cadê ali o senso de história do jogo? Faz uma história bem elaborada, conta essa história, caralho, conta a história. Fica aquela coisa assim de, ah, a história é jogada no ar, por meio de não sei o que, pô, é um saco isso. Você tem que ficar ai, desvendando, cada um tem uma ideia sobre o que, pô, pra mim é, é uma preguiça, pra mim é a, a, assim, é o sentido de preguiça, é a, claramente é preguiça. Uma coisa é você vai lá, conta 90% da história de uma maneira incrível, aí 10% você deixa no ar, cara, o quão mais legal seria isso? 90% é uma lore bem definida, uma história contada massa, um, um enredo, um universo, pensa as possibilidades que um, um desses jogos Souls aí tem de montar um universo, assim como é o universo de Tolkien lá, o universo é, de Harry Potter, por que que essas, essas obras... São, assim, extremamente lembradas Porque elas têm um universo bem definido, cara Ali dentro tem coisas extremamente definidas, muito bem explicadas Raças, gêneros, muito, assim, vivas pra gente Porque elas foram extremamente bem explicadas Parece que você conhece aquilo como se estivesse do seu lado Agora o Souls não, velho Você acaba de jogar um Souls ali você tem aquela sensaçãozinha, né, legalzinho Assim, eu entendo que a trajetória é melhor do que né, a conclusão E justamente isso é uma coisa boa, não tô falando que é ruim Mas, assim, o gênero Souls ele precisa mudar, ele precisa dar esse passo a mais E aí vem é, esses rumores aí de que vai vir um jogo aí que vai buscar as raízes do Souls Pô, nunca mudou, não tem raiz não, cara Nunca mudou, tá sempre aí, o Sekiro veio pra mudar O Sekiro é um jogo muito melhor do que qualquer Dark Souls entendeu? e é meu ponto de vista é minha opinião também se você não concorda né você pode ir para aquele lugar então assim é, o Sequir o Elder Ring para mim vão ser jogos vão ser a evolução que o que o Dark Souls já deveria ter há muito tempo e até agora não teve né então esse outro jogo aí que o nome dele vai ser Velvet veu que nome bosta né é, então vamos esperar aí o que que vai acontecer né provavelmente ele vai ser iniciado aí no State of Play de, de amanhã de, do dia 19 e hoje né vou vou lançar esse vídeo hoje, no dia 19 então assim o que será que nos aguarda para mim é só mais um vindo aí da frontsoft é só mais um Dark Souls vai ser um Dark Souls 4 aí eles mudam alguma coisinha e lançam. Mas eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do Souls, meu amigo. O que, que você acha? Cara, não é possível que isso... Assim... Não é possível que, que eu esteja tão errado. Será que você concorda pelo menos 20% do que eu falei? Não é, Eu não consigo acreditar que no mundo, assim, no Brasil todo, só eu pense assim. Porque parece que se você falar um A do Dark Souls, você é a pior pessoa do mundo. Eu... Pra mim isso é, é o ridículo do ridículo. Né? Se você pensa que qualquer um que fala lá do Dark Souls tem que ter esse tipo de, de tratamento pra ele, você é ridículo. Você, você não pode ser chamado de ser humano. Não, não existe essa alcunha pra você ser chamado de ser humano. Porque o ser humano ele é, um, é um ser social que vive aí com opiniões diferentes. Né? Ele convive com a diferença em todo o seu âmbito. Quando ele é criança, quando ele é adolescente, quando ele é adulto, quando ele é velho, as diferenças vão estar ao redor dele. O que, que ele vai fazer? Ele vai captar as diferenças. Se isso é interessante pra ele, ele vai pesquisar mais. Talvez essa diferença vai ser uma igualdade. E aquilo que realmente é diferença, ele vai descartar. Agora você aí vem querer impor a, a opinião do, do Deus Souls pra todo mundo. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Então é isso aí. Grande abraço pra todo mundo que viu até aqui. Se inscreve na porra do canal, caralho! Tá ouvindo eu aqui até agora. Se inscreve aí. Dá, dá um like aí. Vamos aumentar esse, esses números aí. Que o YouTube é uma bosta. Beleza? Um grande abraço pra todo mundo. Falou, até mais.